Acho que de qualquer forma, ainda que tenha dado como lido, a oposição tem direito à vista de uma semana para analisar o projeto, de repente apresentar ainda algumas sugestões. É, infelizmente foi uma sessão tumultuada, ah, eu acho que, tudo que se, todos os problemas da democracia nós temos que enfrentar através da democracia. É, foi colocada em pauta, a oposição não aceitou o resultado da votação de 13 a 11 e é só isso que eu tenho que lamentar, independente de ser a favor ou contra as reformas. É melhor seguir a lei, a um ditado que diz a ditadura da lei do que a ditadura dos homens, porque quando se fala em ditadura dos homens, você comete erros e injustiças em relação às pessoas. Quando se trata da lei, quando ela erra, ela erra para todos. Então foi lamentável o episódio, acho que o senador está a soldar como lido, o Utilizou-se de um poder que tem enquanto presidente, sem com isso ferir qualquer termos regimentais e dando ainda o prazo de uma semana para que a oposição possa fazer algum requerimento, apresentar emendas. E na terça-feira teremos o bom debate, o bom embate e votaremos na Comissão de Assuntos Econômicos da Reforma Trabalhista. O regimento prevê, havia números suficientes de senadores para que ele retomasse a sessão. O fato de se dar como lido um parecer não é algo é, é excepcional, é algo regimental. Como eu disse, ele não tolheu a liberdade da oposição de ter esse, essa uma semana de vistas. O que ele não poderia fazer era ter dado como lido e colocado em votação no mesmo dia. E se ele não fez, portanto, ele cumpriu o regimento interno. Música